Então, pessoal, vocês viram aí no vídeo anterior, a Verônica fez o nosso trajeto. Aí agora é a minha vez, já que mais é detalhadamente... Vez, é a vez dele me dá trabalho agora, gente. Olha, traba Olha o trabalhão dela. Oh, eu vou botar um negócio pra editar sozinho. Então vocês estão vendo aqui atrás o Terminal de Santiago, né, a Rodoviária de Santiago. Aqui tem o Super Carne, que é um dos melhores mercados que tem aqui na região. E aí nós vamos para o outro mercado. vamos andar praticamente a cidade inteira aqui. Ó vamos atravessar essa rua vocês vão conhecendo com a gente centímetro por centímetro antes que a chuva chegue é claro né é o que, que você falou da cidade toda é a cidade toda oh meu deus cantinho vai aí vocês vão vendo aqui abacaxi, é, os abacaxi aqui são muito lindos né? daí vocês vão olhando aí pouco a pouco virando devagarinho e nesse vídeo eu não tiro áudio, né? Porque como a gente vai andando, eu vou comentando algumas coisas. Vocês viram também aí que aqui que, além de ser a maioria carros novos, bota aí, 2016, 2017, 2015 no máximo, o povo curte muito carro grande. Tipo Hilux, Aqui tem o, o, o Pajero, que se chama Monteiro. Tá vendo. casinha bonitinha aqui do lado direito. Que se chama Casinha Hermosa. Ó, oh, que bonitinho. Que se chama Casita Hermosa. É casinha, não tá vendo casita, tá, tia? Casita Hermosa. Eu conversando com a rapaziada do do cable onda né eu fiz ali uma gravação sobre o cable onda e a rapaziada eu perguntei a eles se eles conheciam essa câmera aqui aí perguntam você sabe o que, que é isso e os caras são técnicos né aí eles olharam olharam aí ah, isso aí é nem lembro o que eles falaram Falando um monte de coisa depois no final o cara isso aí é uma câmera uma câmera, né isso é uma câmera? aí eu sinto 360 graus Aí era é panorâmica não, panorâmica não, 360 graus. Aí eu fui e mostrei pra eles como é que era lá, botei no vídeo, ficaram amarrado, né? O povo aqui desconhece, eles olham eu ando com esse negocinho aqui na, na mão, nem sabem o que, que é, sabe se é câmera, só sabe que tem um maluco aqui e uma doida falando, com, falando sozinho, né? Falou a mesma coisa no Olha Mercedão, atrás, né? na frente aí, ó. Que delícia, hein? Hã? Oi. Você sabe que você falou a mesma coisa no vídeo quando a gente estava em Santiago, né? Lá em Santiago? É. Lá em Santiago? Sim, no Santiago Mall. Ah, no Santiago Mall. Sim. Mas a gente repete si mesmo. É porque eu esqueço que eu falo, sabe? Eu sou meio. tô meio lesado da cabeça. Tô meio lelé, né, Verônica? Tô meio ozyme. Olha o Nissanzão também. Né, Rapaz, eu... eu paro com esses carros daqui. Tem carro que eu nunca vi. E sim, eu já falei. Já falei que aqui a maioria são carros é, asiáticos, né? Temos Mitsubishi, ó. Carro velho aqui assim, ó. Na minha frente aqui, vocês estão tá vendo? Olha na minha frente aí, ó. Carro velho aqui, ó. Lance, tá vendo? Mitsubishi Lance. É carro popular aqui. Toyota ali do lado. Aqui, carro. Olha esse daqui na garagem, ó. Olha do lado direito aí. É Hyundai, Honda. Mitsubishi, e Hyundai, Honda, Mitsubishi, mas qual? Esses são os principais, né? E o Nissan, a Nissanzinho aqui, ó, mais um Nissanzinho velho aqui, do lado, um Centra. E os Nissans também, né? São bem, bem quistos aqui Os coreanos e os japoneses Tem umas marcas de carros japoneses aqui também que eu nunca vi na vida Mas que são muito boas, né? Aqui é aquele negócio, você pode comprar um carrinho popular aí. Tem uns carrinhos aqui da Toyota popular, pequenininho. Você pode comprar tranquilamente, que você sabe que é que nem aqui os carros usam a placa. Toyota, S Toyota. É uns carrinhos Toyota aqui bom, até Suzuki também, tem muito carro Suzuki. Esse forte assim, nesse aqui do lado que passou aqui. Se você não viu, depois você pode ser volta para ver. Ford aqui um, não é tão difícil de ver, mas é, já é mais difícil. Agora Fiat, Peugeot, Renault, pff, raríssimo, raríssimo. Coisa aqui que é costumeira, Mercedes e BMW. Tem o um carro do Hulk. É, tem o carro do Hulk na frente, vocês estão vendo aí, vira a câmera, aí é um, uma. marca também asiática, não sei o nome é dela. É o Hulk mas... mesmo. É o Hulk mesmo. E agora nós estamos chegando na, na Pan-Americana. Essa estrada aqui corta a América, do, a América Central inteira, até os Estados Unidos. Ali mais na frente, vocês estão vendo o Shopping Boulevard, que é o segundo maior shopping de Santiago. E do outro lado oh, tem... Meu. O primeiro é o Santiago Mall. Ah. Mall. Santiago Mall. Tem que rolar a língua. Você fala Santiago Mall, ele já... Hã? O que, que é mal, Mol. Ah, mal, No mol. É mal. mal. mal. Tem que eu chupar. Tá, olha o Honda Civiczinho aqui do lado. aquele que delícia. Aqui, como eu falei, né? Já falei de novo, mas eu repito sempre. Porque às vezes, sabe, Verônica? Tem pessoas que estão vendo o vídeo pela primeira vez. Ah, sim. Aí a gente repete pro povo saber. Aham. Uh -huh. Vamos pontear aqui ali parado. Para quem tem de carro, tá entendendo o que eu tô falando, né? Essas, essas paraíbas aqui do lado aqui. Essas pessoinhas aqui que... É lá do Nordeste que não entende nada, sabe? Quem é do Nordeste, meu amor? Você é sua herança do Nordeste, rapaz. Você não tem nada. É. O negócio é comer banana, é comer como banana. rapadura. Como? Mentira, <risos> Não entendi nada de carro. Eu sou papa goiaba. Tua mãe é papa goiaba? Minha mãe, não. Seu pai é. Também não. Então, meu amor, você tá com o pezinho lá em não, cima. Não, mas não. Lá na rapadura. Não, nem gosto de rapadura. Gente, eu sei que o povo do no Nordeste... Nada é contra povo... quem gosta de rapadura, tá, É um gente? povo muito querido, mas eu brinco assim e tal, mas eu tenho muito... Muito boa, É porque é brasileiro, irmão. Aqui não tem politicamente correto, não. Aqui a gente briga com todo mundo. Brinca com carioca. Eu brinco com todo mundo. Contra essa aqui, aqui. é perigoso pra caramba. O trânsito aqui é um problema sério. A gente brinca assim. É aquela famosa brincadeira dos trapalhões antigamente, não tem? Ah, o paraibano, o é cabeçudinho. Hoje em Jim. dia eu não poderia brincar. Eu até falo com o Leandro é. que se hoje em dia tivesse os trapalhões não, eles não iriam brincar daquele jeito, né? Então, chamar o negão, o é. viadinho. Isso aí hoje em dia é... é é muita viadagem mesmo, muita palhaçadinha, capô? É bom no Arrocha. Vamos no Arrocha. Aí aqui estão vendo ó, bem ó, um panorama aqui. Ah, isso aí vocês já estão acostumados a ver com o Sandro, gente. É, tem o Dodge Center, versão Supermercado Rei, Dodge Center, o Arrocha, Panafoto, Sportline e Lumicentro. É um lugar... Nós vamos a ela, Ai, né? Ah, ele no Rei também, tá com Mercado Rei. Qual? Do lado de cá tem o do lado da, da minha direita aqui, da sua <risos> direita aí. Tem o um supermercado extra Não é o extra do Brasil, tá? Mas também é o um, é um mercado onde nós estamos fazendo compra agora Que é o melhor preço que tem Vocês podem não estar tá muito vendo bem aí Por causa do, do 3D, quando fica de longe Fica um pouco ruim, né? Mas você já está tendo, tendo uma noção É por isso que eu prefiro gravar no meu celular, gente Já é um ponto pra mim, ó É, mas aqui você pode rodar, né? Aqui você pode ver o que você quiser Já é um ponto pra nós Agora tem que fazer aí, filha. Você não que atravessar aqui, ali pra aquele, aquele saltinhozinho ali e depois embora. É. Aqui é malabarismo nós temos que fazer, né? Vambora. Aqui você tem que fazer um ninja aqui porque aqui é brabo, irmão. Esse aqui vem pra cá ou não, Aí depende dele, né? Não, não depende. Ó, vamos, vamos aqui depois esse carro. Não, acho que tá vir um carro voado lá. E o ônibus também é voado. Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamo. O ônibus piscou, a gente foi. Tem que dar aquela agradecida. Aqui tem o Banco General, tem o Pizza Hut ali, o um KFC... Amor, me lembra no Pizza Hut? Não. Amor, me lembra no KFC? Não. Não é possível você falar essas coisas, é pra você falar, vamos, amor. Não, não vou falar. Olha o Honda Civic, eita, só carretão, cara. Eu, eu paro nesses carros. Bem, agora nós vamos ali na... Nós estamos esperando, esperando o Sandy de Amona. Né? vocês devem ver também uma parte desse vídeo no canal do sandro Ele tá vindo por aí também que ele falou que ia vir com a gente aqui para poder olha o aí para poder ver o o playstation 4 nós vamos comprar aqui ali na pra quem pra quem pra mim mentira fala direito pra você meu amor Uhul! esse pode olha já sabe né 37 Se anos pode... na cara se vocês não estiverem assistindo mais vídeo eu postando, é porque eu estou jogando, tá, gente? Então vocês não desconto. 37 anos na cara fazendo criança, você é mole, galera. Ai, meu pai papai, eu isso mesmo. Olha o Toyotão ali, tipo um S10. Aqui é só carro que eu nunca vi na vida, rapaz. Aquele ali são os ônibusinhos que andam por aqui, deve ter visto bastante aí no vídeo anterior, da Verônica passeando para cá para Santiago um vídeo que ela Gente, gravou no celular dela eu tô falando isso esse negócio pra quem pra quem porque quando estávamos no brasil o leandro eu falava assim lê, me dá um carro calma quando tiver no panamá eu te dou lê me dá um play 4 calma quando tiver no panamá eu te dou e tudo que eu pedi a ele, ele falava quando tiver no panamá eu te dou né meu é. bem e aqui o povo também é bem educado ó olha essa plaquinha ali ó cotoa Boquete Panamá. O é isso? É café de Boquete. Opa, eu quero. Café? É. Leandro! Aqui tem uma cidade chamada Boquete. Então, eles têm um café que é o melhor café. Ele é premiado. Você já tomou? Eu tomei ali com o Sandemão nesse dia. Poxa, ele me levou. Você tava aqui? Você não tava aqui? Agora eu tô aqui. Ó. Agora você vai vir, ué. depois eu te levo. Depois a gente passa ali e toma um cafezinho. Ali tem uma subway. Aí tem um. Um Frontier Zero Bala aí passando. Vamos lá, Julia. Vamos na foto. Mas para a foto não é com ele? Ah, não. É na Rocha. Onde que sim, a Rocha é a Rocha lado É pra lá? É. Vamos lá na para a foto ver se tá, estar tá na promoção ainda. A gente vai ver se a promoção do Play 4 continua. Ah, sim. Né? Ah. Essa é a promoção do Play ah, 4. Assim não, 4. Vai entrar grafone, né? não, não é. posso entrar gravando. Aqui é ó, o Deut Center. estão vendo aí na direita. É uma ah, loja de departamentos. Você não vê que não. Não, não ah, tem. então a gente pode rodar aqui, que você vai gostar mais aqui do que da Rocha. Não, apesar de que eu quero a chave de fenda, tá? Hã? A chave de fenda. Ah, tá. Tem que dar uma olhadinha. Aqui tem. Ah, com certeza. Você Bem, como eu não sou o Sandro, quando eu chegar ali na frente na foto, é porque o Sandro tem moral de é, gravar lá dentro. Não tem moral, gente. Né? A gente tem, dar não. A gente, tá, a gente tá construindo essa moral é. ainda. O Sandro tem moral de chegar ali dentro e gravar. Eu ainda não tenho, então tem que chegar na porta, tem que segurar a onda, vou lá ver o preço. Mas depois, dentro da Panafoto, que a gente vai comprando o Play 4, vocês vão ver no canal da... Minha Vida em Panamá. Família Trapo, rapaz. Ops, Família Trapo, rapaz. Meu Deus do céu. O vídeo completo sobre é, a gente comprando o Play 4 dentro da Panafoto, vocês vão ver no canal... Da Família Trapo. Muito bom.